Olá, eu sou Melissa Lorange, bem-vindos a mais um Chá de Melissa. Hoje recebendo aqui em Porto Alegre, uma pessoa que é cineasta, animadora, drag queen, passou um tempo no exterior e na verdade absolutamente desimportante na cena e apenas está gravando esse vídeo pois é minha amiga e pediu encarecidamente. eu sou muito acessível. Recebam um com muito carinho quem vocês não conhecem, mas vão conhecer agora. Lula Love Gold! Olá! Muito que bem, Luna! Apresente-se para as pessoas. Explique por que você usou o Luna Love Gold e qual o seu desgraçamento emocional para fazer drag. Você não sabe? Você sabia que essa pergunta ia acontecer? Sabia. Tá, tá bom. Eu então, sabia sim. que essa pergunta era com você. Na verdade, eu disse assim, Melissa, pesquisei horrores sobre o teu trabalho. Eu vi a primeira pergunta de cada daí com que respondeu e disse, tá, agora eu quero fazer. E aí você não tem a resposta? É, não. Não, então não, tá. não tem. Não, tenho sim. Na verdade, drag começou pra mim muito na... Como quase pra todo mundo, assim, na brincadeira de ver... Ah, tá o programa acontecendo aí, né? E queria vou... experimentar, sair na noite, brincar com isso também. E começou a se repetir e eu comecei a analisar melhor essa questão do espaço de performance e de expressão de corpo. E me dei conta que na minha vida inteira, desde a infância, assim, eu tava muito presente em espaços tipo Coral do Colégio. Daí depois eu fui para uma escola que não tinha grupo de teatro, eu ajudei a fundar o um grupo de teatro. Sempre bem viado, né? tá Sempre bem, bem, viado. bem viado. Na verdade, quando eu pergunto a primeira vez que eu fiz drag, tipo, se for considerar a primeira vez Primeira, primeira, primeira vez mesmo foi dentro do grupo de voluntariado do colégio. Que foi a gente fazer um trabalho no Hospital Santo Antônio da Criança, que eles têm um, um trabalho de atendimento a crianças com câncer, esse tipo de coisa. E eu, na verdade, uma vez peguei e me vesti de vó, e a gente foi lá fazer teatrinho para as crianças, assim. Foi muito legal a experiência, porque foi muito do improviso, e drag vem muito desse espaço de improviso também. Então, acho que sempre teve meio presente, assim conforme eu fui fazendo mais performance e seguindo mais o meu nicho pessoal, do que eu gostava de música e do que eu acompanhava, que às vezes eu não via tão presente ser tão retratado assim na cena, daí eu comecei a brincar e talvez não seja, como tu disse, sim, não sou a digital influencer, mas quando eu acabo os meus shows a resposta é sempre muito positiva e é por isso que eu faço drag, né? E por que Luna Love foi mais a necessidade, sabe que eu já pensei em mudar várias vezes, né? Ah, uh, parabéns. Você é Frank Monstro, que atualmente tem outro nome. Tem várias lá É, não é, faz parte, mas acho que também não tem problema mudar de nome. Uh, mas o Luna veio de ainda desse espaço lúdico, assim, também da minha infância, porque eu também era uma criança muito nerd. Comecei a ler Harry Potter quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Foi muito definitivo, assim, várias coisas que ajudaram a mudar o meu caráter mesmo, quando eu era criança. E eu achei que seria legal pegar essa personagem da, da Luna, porque ela também tem esse espaço de outsider, assim, dentro da narrativa. E eu não sabia o que eu estava fazendo quando eu tava montando, como, tipo, ninguém sabe o que tá fazendo. Não, ninguém Foi sabe o que está fazendo. As pessoas não sabem o que tá fazendo até hoje. É. Não, hoje eu sei um pouquinho mais do que eu tô fazendo. E Ai, isso é muito legal. Eu só não ganho dinheiro com isso. Ninguém ganha. Pois é. Mas você não é da Corvinal? Não. não, guria. Eu sou da Soncerina. Então, acabou a entrevista, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. <risos> não, não, assim você eu aceitei que eu sou da Soncerina, assim. Porque... Não, você pode <risos> ter aceitado, quem não aceitou fui eu. se você não entendeu. Eu acho que até hoje eu caminharia é mais pra Lufa Lufa, né? Eu acho que assim, quando eu era, quando eu era criança uh, deu Soncerina quando deu Pottermore, eu era um daqueles nerds que foi tentar pegar a pena pra ser um dos primeiros a acessar o Pottermore e esse tipo de coisa. E... sempre dava a aí você Uma aceita. vez me perguntaram, o chapéu seletor perguntou, eu fiz umas três vezes, se eu queria a ou a corvinal. E aí você escolheu a E daí eu aceitei. Ah, eu aceitei. <risos> aceitei. Coisas, coisas que são absolutamente sem nenhuma função real no mundo que nós levamos a sério. Eu falei pra Melissa assim, eu quero gravar esse vídeo porque eu acho que você tem muita coisa para dizer. E eu estou perguntando da casa dela de Harry Potter porque o um vídeo é meu, eu faço o que eu quiser. <risos> Entendeu? É absolutamente nada, nenhum controle sobre isso. O que é cultura, né? O que é. Ah, gente, cultura é um negócio que você vira e faz, não é? Mas então, o que é cultura, você que é formado em arte? <risos> formado em arte, tecnóloga em produção audiovisual. Você é produtora cultural, então que Sim, é cultura? não, eu acho que é. O que é que a cultura na é tal conjuntura que nós estamos? Olha que bonito isso. Parece até que ela sabe essa resposta. Não, eu, não, não, pergunta. não, eu acho que é uma puta pergunta. Eu acho que é uma puta pergunta. Porque, assim, cultura nem sempre é o que a gente gosta, né? Eu acho que uh, isso é uma coisa que eu sempre vi e eu acho que é mais fácil para mim identificar. que assim, eu não gosto de leituras opressivas de cultura. Existem culturas que eu não sigo. Existem culturas que não me agradam pessoalmente, mas não necessariamente eu vou determinar que aquilo não é a cultura. Eu acho que expressões uh, uh, sociais, expressões de nicho, coisas que acontecem com uma repetição temporal. Uh, existem vários fatores que identificam o que é uma expressão cultural, né? e Enfim, eu acho que é, é mais esse caráter assim de repetição, acontecimento, execução, é feito, tem um caráter que conecta com o lugar de onde vem, ou se tem uma pesquisa de referência, tudo que a produção hum. é cultural. Agora, se é uma cultura que tu acredita que acrescenta ou não, aí é outra história. Aí é você com você mesmo. Você é a drag rock. Eu vim do rock. Você veio do rock. Eu vim e do rock. E vai onde quiser agora também, né? Porque ninguém é obrigado a ficar assim. Vindo. É, não, é, eu vim do rock. Okay. E é, é, é assim, engraçado, expondo, que na minha casa eu, eu via muito disso também, porque eu fui criada de uma casa onde o rock era muito o gênero. E o rock, ele teve várias fases, assim, de experimentação, de quebra de gênero, de... Pra, pra virar um assim, negócio hoje foi de subindo, é. Ai, um porque você é, não é. gosta de rock, você não gosta de música de verdade o homem branco. É, não é, é bem isso, sim. na verdade, isso foi o que me afastou do rock. E até foi uma coisa, assim, quando eu comecei a me montar, sabe, porque, tipo, eu gostava do rock, eu acho que o rock tem uma expressividade que tu pode trazer visualmente muito, muito legal, mas eu via o discurso machista, misógino, LGBTfóbico, que existe entre as pessoas que consomem rock, que é uma coisa, assim, que é... Mark Bolland, David Bowie, uh, Fred Mercury, são tipo três exemplos ridículos conhecidos popularmente assim e que foram tipo definitivos para erguer o rock, principalmente no que entrou depois na fase do desenvolvimento do glam e da cena pop dos anos 90. Né? Então, mas as pessoas que... não entendem de, de nada disso, elas querem parte de um clube. Ah, é assim, com certeza que que é que acontece é. quando, com, com todos os gêneros, mas é muito engraçado acontecer com o rock porque é, o rock sim. as pessoas ignoram que vem de uma música negra também, sabe? Bem Com bacana. certeza, sim. E é aí certeza. eu acho muito legal, é... Metaleiro nazista, acho muito divertido. Acho muito bacana, acho que dá vontade de falar em Terebuco, né? Porque acho as coisas assim, bem... bem ignóbeis. Mas, falando aqui. em nazista, como é a cena drag aqui em Porto Alegre? qual <risos> ah, assim, é a sua visão, né? Porque eu, eu já tive uma entrevista aqui em Porto Alegre com o pessoal da Workroom, que é uma das casas de drag de vocês, né? então eu acho que quero uma outra, uma outra visão. Cuidado para você vai respondendo para não perder não, o emprego. Não, não tenho, não tenho medo. Eu fico pensando justamente, a Melissa contou, né, eu passei um ano fora do país, e quando tu sai, tu consegue ver as coisas de uma perspectiva muito diferente. E assim, também entender que como expressão cultural que a drag é, ela também varia de acordo de onde ela é apresentada, a forma como o público consome ela, a forma como o show se constrói, assim, tipo aqui em Porto Alegre, que no Brasil, a gente tem muito o show de, assim, agora vai ter o um momento do show drag, a drag chega e faz um número uhum. lá no Canadá, onde eu morei, morei em Toronto por um ano. Uh, era muito mais, assim, essa é a drag da noite, ela vai no palco e ela performa por uma hora e meia. E, assim, é uma coisa que tem muito menos co cuidado com a construção do momento. As performances, elas acabam ficando, depois de 10 minutos, muito, tipo, a drag no palco só indo lá beber um drink e não tá fazendo, na verdade, nada. Ela tá mais como uma animadora. Eu acho que a gente tem aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, eu vejo uma conexão com, tipo, precisamos fazer algo que tenha uma construção artística, que tenha uma construção narrativa dentro da performance. A gente só tem aqueles quatro minutos para fazer alguma coisa, então... Como é que a gente consegue construir uma emoção naqueles 4 minutos? E eu tô vendo isso aqui de Porto Alegre, sim. Eu tô vendo várias drags que começaram comigo uh, e algumas começaram antes e algumas que já existem há muito tempo e novas, uh, se dando conta de que o boom de Drag Race, ele tem uma data de limite que uh, já está em declínio, né? E que existe uma responsabilidade para nós que começamos agora, tipo, Pegar junto e mostrar como somos profissionais, como estamos interessados em expandir arte, estamos interessados a ver quais outros espaços ela pode ocupar. Então, temos o pessoal fazendo podcast, temos pessoas no YouTube, uh, tem eventos especiais. A Lolita, né, que, por exemplo, teve o evento do sopro que ela fez uh, assovio, violino e. Então, maravilhosa não sei porque tem ela e não a uma... É. Não, mas eu te amo, amiga, pode falar. Eu sei que é, Mas enfim, assim, eu acho que é, é bem isso. Assim, é... Eu acho que existem coisas a melhorar, sim, sempre existem coisas a melhorar, sempre existem tipo, as brigas do rolê, mas desde que todas as drags que estão efetivamente trabalhando e ganhando esse espaço saibam valorizar aqueles 4 minutos como um espaço de fala e um espaço de fala também privilegiado, porque muitas dessas vieram de uma situação privilegiada. Uh, aí, engrena a coisa e a gente pode fazer a arte brilhar cada vez mais, né? Feliz. É, Tem alguém que você conhece que vive de drag na cidade? Tá bom. Não. Não. Ah, é isso. De onde vem drag, né? Onde é que drag tava antes de RuPaul's Drag Race? Isso tem que ser sempre pensado, uhum. sabe? Uh, somos artistas novas, né? São muitas dessas artistas que estão hoje no casting e são pessoas que performam. E não falando pelas outras que já existem há bastante tempo e que sim, deveriam estar sendo remuneradas para viver como drag. Mas a gente está engrenando agora, então a gente também vai ter que aprender a lidar com esse problema tipo, engolir esse seco e dizer assim: não, a gente tem que achar uma forma de virar essa chave. Acho que a responsabilidade está em cima da gente, mesmo sendo uma merda. né? É, Esse negócio de Portalegre, que eu perguntei, falando assim, acho que é um público bem bem diferente do público que a gente tem no Rio de Janeiro, inclusive porque a cidade é bem menor, né? a cidade média não é uma cidade grande como o Rio. Uhum. E como é que você tem a manutenção desse público aqui? É. aqui né? Você produz culturalmente também. Você, Sim. Pensa nesse, você pensa nesse processo de produzir o público. Né? Como é Sim. que é fazer, manter esse interesse numa cidade que tem quantos milhões de habitantes? Aqui tem 3 milhões, em torno de 3 milhões? De 3 milhões. Né? Um. Um e meio? Contando tudo em por volta das contrapassões, etc. Grande portal daquita tá, com por um e de... meio. Ou volta de grande... 13 um, três mil questão Uma das grandes questões sempre é a dificuldade de espaço, né? Porque, na verdade, hoje a gente tem poucos espaços aqui dentro da cidade em que se está tendo muita performance drag. A gente tem o Workroom, que tem durante a semana, vários dias. Legal, muito bom, a Orpun atinge um público X, mas ele é um público X muito específico, né? Ele é um público que tem um poder aquisitivo X também, que pode ir lá, consumir, gastar. A gente tem o Vitro, que nos domingos tem os shows drag. Uh, o Vitro tem hora tem como tu entrar gratuitamente, dependendo do horário que tu vai, então isso já torna o acesso à arte drag um pouco mais... Uh, acessível, democrático, né? Democrático. E recentemente o Von Tees, que é um bar de burlesco, tem chamado tem, tem trabalhado em cooperação com algumas drags. Assim, a for, fora de conseguir novos espaços para se performar, a, o pessoal aqui está se movimentando, criando especiais, criando eventos, que dialoguem com... que selecionem nichos e digam, vocês desse nicho já vieram aqui e nos assistir? Estamos produzindo conteúdo para vocês. Quanto à acessibilidade de espaços, bom, aí é uma batalha que é muito grande ainda e tem muita coisa para resolver. Vocês têm uma parada muito grande, né? A parada livre. É. É a parada não é muito muito Mas grande. Mas é um palco bem grande com Ela tem um, um palco número fixo de, e... de artistas, é. este, Isso né? isso é muito legal também. Assim, é... na parada aqui que é uma parada que está resistindo, está resistindo uma prefeitura que agride, está resistindo a um desmantelamento, desmantelamento cultural que tem acontecido aqui na cidade. Geralmente se dá espaço para Muita gente uhum. aparecer ali na parada, principalmente no palco grande, assim. Uh, se a pessoa está trabalhando com drag mais frequentemente geralmente uh, ela vai ter algum momento, talvez, mais tarde ou mais cedo, dependendo de como ela tá trabalhando. E a parada é muito legal, assim. Tipo, é um evento lindo, assim. Eu fui duas vezes, eu nunca fui montada na parada. Você não foi montada na parada? Fiquei registrar você tem que você tenha fazer. É, não. Eu sei que eu tenho que fazer. Foi... Eu já fazia drag nos últimos anos que eu fui mas sempre tinha alguma coisa e um ano eu tava tentando me escrever inscrever um mestrado, umas coisas assim, e daí eu só ia para marcar resíduos. É, porque tem uma coisa muito louca que a gente tem vida. É. Acho que às vezes as pessoas esquecem, a gente tem o que fazer né? É, não, né Pois pega. é. Que assim pega... Isso de pesa de... muito no público também, porque eu acho que isso é um ponto importante a comentar sobre, será que o público está refletindo a, sobre a forma como ele interage com a drag queen, se a gente for falar nesse sentido, porque aqui eu tô falando de várias Uh, posicionamentos que eu vejo as drags discutirem de coisas que elas querem fazer, de buscas para atrair pessoas, mas as pessoas que estão indo nesse show estão fazendo análise crítica de quão julgadoras elas estão sendo. Entendeu? É, isso é um problema em todos os espaços, né? as pessoas é. acham que a gente está ali de sacanagem. Pois é. É, né? é um problema drag. Acho que independente do lugar. Do às vezes sabe. elas têm motivo. Não é às vezes elas têm motivo, às vezes tem. Mas aí também você pode fazer isso de várias formas diferentes, né? Sendo a prazer, sendo não sendo um cão churrasco. Exatamente, exatamente, exatamente, exatamente, né? as pessoas são bem escuras. O chá de hoje é o quê? Nossa, Eu, esse é um chá de hibisco, né? Hibisco. hibisco. Nossa, tá é, na é verdade aqui tem. Um OB. <risos> tá? É a menarca da Luna que a gente tá falando aqui. <risos> é subestimada. Tá bem bom. Parabéns, tá saudável. Mas isso é importante, porque foi isso que eu vi quando eu tava lá fora assim, sobre. Quando eu vi essa questão da importância com o número esse cuidado maior das drags com o número eu comecei a perguntar justamente sobre o público assim tipo será que eles estão cientes assim, do que está acontecendo será que eles estão indo para casa dispostos à brincadeira sabe é muito importante quando tu vai para um, um espaço que tu quer performar que as pessoas que estão lá dentro não estejam tipo ah eu quero que quero ver o quão ruim essa pessoa vai ser sabe tu quer o oposto tu quer que a pessoa esteja aberta à oportunidade da brincadeira sabe é, se você vai assistir a drag para essa caminhada drag vai você tomar no cu antes eu prefiro chupar no canabial de bolas vai ser muito mais produtivo, eu acho, você não acha? Eu acho, eu acho eu acho isso bem mais legal do que você falar o que quer, ir lá apontar o dedo que a drag que tá com aquela maquiagem, vai se fuder você, tá? Vai ser é pra puta que espalhou. É muito agradável, muito agradável isso, e é um problema em todos os espaços, de modo geral, é um problema de todos os artistas, né, Sabe? Uhum. Essa questão de, de fazer, do de fazer drag ser... É muito... Acho que é viado, né? Viado tem os negócios na jovem. É, não. É, tem, é, é estranho porque, tipo, essa coisa da belicicidade, assim, sabe? Da, às vezes, na brincadeira é legal, mas tem que ter uma intimidade, tem que ter um tom, assim. Não é à toa, com qualquer um, que tu pode exprimir. Exprimir. Exprimir. Exprimir. Exprimir. Exprimir. Exprimi. Expressar a, a, a opinião de certa forma. Existem formas de se aproximar, uhum. sabe? Uh, é. Sim, eu adoro que deem dicas para os meus shows, assim, desde que seja feito de uma forma educada sabe? É que vocês não estão vendo, ela tá encaixada no banco. Entendeu? Eu encaixada. A tintura... Eu vou mostrar não, carinhas, não vai nada, fica aí, fica aí, fica aí, não precisa não. Ela tá encaixada esse negócio de prárdigo. Faz unha. Eu tô adorando. Eu quero, vou, inclusive, roubar essa... É eu não caio nessa roupa, Que você é magra e eu não. É, senão eu já tinha botado na minha mala para levar uhum. pra é, suas redes para as pessoas. Ah! Arroba Love Cold, muito criativo. Em todas? Em todas. Arroba Luna Então, quais são as todas? Instagram? Eu estou no Instagram e Facebook. Gente, Facebook, assim, a... Difícil, né? Chegará ao momento do adeus. Que a graça é assim. divina de... de... God God God estamos Deus nos céu. aproximando hoje. Porque não tem mais quantidade. Estamos nos aproximando desse momento glorioso. Instagram pertence ao Facebook também, né? O que não mas faz muita diferença, mas... Eu e você pertencemos ao Facebook e a gente ainda não sabe ainda essa grande questão. É, na verdade a gente já sabe ainda. Né? É, a gente já sabe. Então vocês sigam essa criatura Pensou que a gente está fazendo. Uhum. É, deixe, deixe seus shows. Eu acho muito bom você deixar pelo menos um ou dois no Instagram TV. Para as pessoas verem IGTV, IGTV sim. Para as pessoas poderem ver como você é boa. E eu não chamei aqui só por causa do estalão. pistolão. É, estando em Porto Alegre, procure saber o que está acontecendo na cena, a cena que resiste, vive e respira, graças a pessoas que estão catando as drags para acompanhar. Certo? Certo. Isso mesmo. Então tá. Acompanhem as drags, uh, vão aos trabalhos dela, peçam aos produtores para que eles coloquem fucking drag queens nas festas. Porque tipo assim, a gente sabe divertir vocês, a gente só precisa da oportunidade, entendeu, querida? E vocês sabem perfeitamente que a oportunidade perfeita da Luna é no banheiro, às 4h12 da manhã. Na real, é às 4h20, Não, precisa ter uns 8 minutos pra você fazer a pessoa e fumar depois. Ah, tá bom, Então, um beijo, bom. gente. Boa. Até beijo, o próximo chat, Melissa. Beijo, Tchau, Não, peraí. Não, peraí. Tudo não, peraí, peraí. Não, peraí, peraí, peraí, peraí, do de flanéria. você disse que Davi e não deu. Tá. É... <risos>